Olá, Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SM Notícias nesta quarta-feira. Olha aí, vem junto comigo. Hoje é dia 29 de março de 2023. Você participa através do nosso WhatsApp, tem reclamações, tem denúncias, flagrantes. Manda aqui para esse número, 997824426. É, é, você participa, você interage, você é o nosso repórter Se inscreva aqui no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? É isso aí, meu povo querido Então, vamos em frente que atrás está cheio de gente Olha, eu já começo com imagens lamentáveis Nós temos aqui questionado inúmeras vezes Já foi questionado, inclusive, na terça-feira passada para o secretário de meio ambiente a indignação é, da população. A indignação. Por quê? Tudo bem que os, os cemitérios aqui de Santa Bárbara do Oeste, é, eles são dourados. Né? Por muitas vezes não dá para você ver é, com muita facilidade é, lá dentro. Mas veja só, imagens como essa que nós temos cobrado aqui com muita frequência o descaso, total descaso por parte da administração pública de Santa Bárbara. O total descaso, desrespeito para as pessoas, né os entes queridos que ali estão, gente. Sabe? Não está desrespeitando só quem está em vida, não, mas quem está ali. Olha o tamanho do mato. O secretário de meio ambiente, olha a secretaria de meio ambiente, a empresa terceirizada... Por que, que não está sendo feita a roçagem dos cemitérios? Em compensação, com, em compensação, você percebe que nas principais avenidas, como aqui mesmo, né? Nas mediações da, da emissora Rádio Brasil, do USB Notícias, na Avenida Monte Castelo, Avenida Tiradentes, Alfredo Contato, Avenida Santa Bárbara, Malemal, o, o Mato Cresce, já estão lá roçando. E esse desrespeito aí. Para com a população. Oh meu Deus do céu, por que, que, a, por que, que a prefeitura deixa chegar a esse ponto? Fala para mim. Por quê? Como consegue é, chegar deixar chegar a esse ponto? É lamentável, triste realidade. Pouco paga imposto, paga e não é barato. E de contrapartida, cadê o serviço que tem que ser executado pela prefeitura? Né? Quem que é o responsável pela pasta? Secretaria de Meio Ambiente, por favor, né? não por mim, não é por mim não, só eu estou pedindo. É a população, é a população, são os barbarenses. Vamos para a área da polícia, olha, uma pessoa foi presa, né? uma pessoa é um jovem de 26 anos, foi detido, né? parabéns aí à operação da polícia militar. Polícia militar. Foi na cidade de Leme, né? Nós temos, inclusive, essa arma que foi apreendida. Aí, veja só, é uma garrucha calibre .32, apreendida com esse suspeito. Polícia fazia uma operação de, de, denominada direção segura quando flagrou um veículo Fit Uno com três homens a bordo, passando ali pela avenida Joaquim Lopes Aguila. Como o condutor ap ap ap aparentava sinais de embriaguez, o carro foi abordado. Durante a busca, foi encontrado é, a garrucha Calibre 32 e uma faca de 8 polegadas que foram localizadas sob o banco do condutor. O carro estava com o licenciamento atrasado e ficou apreendido. Já o condutor não possuía habilita habilitação, negou-se a fazer o teste do bafômetro. Ele foi conduzido até a delegacia onde permaneceu preso. E agora vai ter que é, se entender aí com o delegado, né? Vai ter que se entender. Atenção, Cosmópolis! Atenção, Cosmópolis! Atenção aí a falta d'água, não é isso? Olha aí, racionamento de água. Vamos, vamos economizar água aí na cidade de Cosmópolis. Você que está acompanhando aqui o Jornal da TV SB Notícias, com água insuficiente, veja só, para oito dias, hein? Decreta, então, Cosmópolis, calamidade pública e passa a multar por desperdício. A situação ocorre depois que o paredão da represa da cidade se rompeu no início do mês, o que fez com que 75% das reservas hídricas fossem perdidas. A cidade... Já está em estado de emergência desde 9 de março, quando houve o rompimento da barragem e agora entra em calamidade por conta do risco de desabastecimento da água. A medida vale por 90 dias, hein? Então, Cosmópolis, vamos ter conscientização aí, em virtude aí desse rompimento, né? a gente pede aí a compreensão de todos vocês. Obrigado, meu povo, obrigado pela sua audiência. Amanhã, quinta-feira, a gente volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Conte com a nossa equipe, conte com a nossa reportagem, porque mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo.